Fala galera, tudo bem? Zé Martins aqui, seja muito bem-vindo ao Robô Forex Trader Start, ok? Versão 4.0, é isso mesmo, versão 4.0, já vem com um robô, dois setups, tutorial de como instalar, mais grupo VIP e mais uma novidade que eu vou estar tá mostrando para vocês aqui. Pessoal, muito simples, esse é um vídeo de introdução e o que você fazer assim que você compra o seu combo, tá? Aliás, o seu... Né, pacote combo robô Forex Trader start assim que você receber essas informações você irá clicar no link Ok irá aparecer esta página e você clica no botão download ao aparecer esta página você pode clicar em fazer download mesmo assim e de imediato irá começar a fazer o download do pacote zipado você recebeu o seu pacote nesse formato zipado Ok que que você vai fazer simples você vai clicar aqui nova pasta tá vai criar uma nova pasta aqui ó pode colocar robô pode colocar robô 49 o que você achar melhor e vai colocar essa pastinha esse bloquinho zipado dentro dessa pasta ok assim que você abrir tá você vai clicar com o botão direito do mouse e vai extract here ó, tá novamente em cima botão direito do mouse tá extract here extrair aqui tá bom você vai extrair vai vir todos os arquivos aqui e vai mostrar desta forma aqui tá vai vir neste formato aqui ó vai vir todos esses arquivos aqui dentro Ok você vai começar a ler primeiro este bloquinho de notas leia tudo tintim por tintim Ok do início ao fim baixa sua tabela de ganhos tá é, no Excel e assista os vídeos na sequência, tutorial 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, tá bom pessoal? Na sequência, aqui tem os arquivos dos robôs, tá? Você vai clicar, ok? Arquivos Stop Loss e os arquivos ah, do robô, o setup, a configuração, você vai aprender como colocar isso dentro dos tutoriais e o nosso programa de parceiro divulgador afiliado, ok? Você vai abrir e você vai assistir os vídeos e vai ver a proposta de como você se torna um parceiro divulgador nosso aqui do Combo Acessoria Robô Forex Trader, ok pessoal? Seja muito bem-vindo ao versão 4.0, tá? E este é o vídeo de introdução e o que você faz assim que você compra o pacote. Bons trades e até as próximas aulas.